Olá pessoal, aqui é o professor Rodrigo. Eu estou aqui para apresentar para vocês o projeto Matemática Pop. Uh, para quem já me conhecia, já me seguia no Twitter, já deve ter reparado que meu nome mudou ali para Matemática Pop, no Insta matematica.pop. Esse uh, projeto consiste em, nesse canal, o YouTube, que eu pretendo... Uh, fazer vídeos semanais ou com uma periodicidade maior ainda uh, com assuntos diversos envolvendo matemática, com esclarecimentos de dúvidas de, sobre conteúdos específicos para falar sobre temas envolvendo matemática ou envolvendo cultura pop mesmo a relação entre elas uh, junto com esse canal então eu tenho a minha conta no twitter chamada matemática pop vocês podem encontrar lá ou no insta matemática.pop inclusive uh, criei ainda um super grupo no telegram e o link vai estar ali na descrição do vídeo vocês podem acessar ali e entrar e ingressar nesse nesse grupo recomendo muito que vocês entrem no grupo ali é um lugar mais descontraído para a gente bater papo trocar informação pedir vídeo sim, interagir mesmo tá a interação entre os usuários é mais interessante então participem. Mas por que criar o Matemática Pop? Por que criar esse projeto? Eu já dou aula há alguns anos e, e eu encontro meus alunos nas redes sociais. Eu dava aula para o quarto ano eu encontro umas pessoinhas lá que estão terminando a faculdade já, e a gente se encontra bate papo e é muito gostoso esse contato. Eu não, eu não acho que ser professor é o professor da sala de aula. Eu, eu tenho contato então com esses ex-alunos Já há bastante tempo Tenho um contato legal com os alunos atuais Os futuros, inclusive E eu pensei também E por que não ter contato, interagir Com pessoas que talvez nunca serão meus alunos Mas ainda assim a gente pode criar uma ligação legal Uma interação ter, é, pelas redes sociais, pelo YouTube Pelos pelo Telegram ou mesmo pelo Twitter e as demais redes sociais uh, e aí surgiu então Matemática Pop. Então nesse sentido eu convido todos vocês a se inscreverem no canal aí para acompanhar todos os vídeos novos, uh, me achem lá no Twitter, no Insta, entrem, acessem o link ali na descrição, entrem no grupo no Telegram, aí tá? a gente vai mantendo contato peça um vídeo, peça um conteúdo que eu vou tentar produzir a medida do possível, tá? Falou pessoal, até mais!